E aí, gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área cara, é o seguinte, mano, tô muito feliz porque o vídeo de hoje tá sensacional, moleque Vai se preparando aí porque eu joguei com o squad. Acabei entrando no aleatório só com mulheres, mano E foi muito é, engraçado Esse vídeo eu garanto pra vocês Assiste até o final porque a edição tá impecável Eu passei horas editando esse vídeo Então assiste até o final pra colaborar aí deixa esse like, se inscreve no canal se você não for inscrito Que eu sei que muita gente nova tá assistindo os vídeos do Bigodão E não tá se inscrevendo, então se inscreve, mano Por que você tá perdendo tempo, teve vídeo de Fire aí todos os dias. E quero lembrar pra vocês que no meu Instagram Essa semana agora ainda Até o final de semana, até domingo Vai estar tá rolando sorteio de passos, diamantes e gift cards Lá no meu Instagram, beleza? Arroba Fail, então segue lá e agora fica com a partida aí que tá sensacional É nóis Mano, na moral, estamos aqui dentro do Free Fire novamente E seguinte, mano Eu tô feliz demais que eu tô com essa skin aqui do Dino Só que eu não estou contente Eu quero mais, mano Eu quero a skin do Dino Supremo E eu não vou, mano, sossegar até conseguir Essa última skin aqui, mano, a mais cara de todas a pretona aqui com esses, com esses detalhes de, sei lá, parece raio Vulcão, azul, sei lá o que é isso, mano São sete, daqueles negocinhos negocinho de ouro ali Eu já tenho qual nome disso aqui? Pedra da evolução, eu já tenho quatro Bora tentar conseguir a última aqui Bora gastar 270, mano Tô empolgado demais, tô feliz Bora ver o que a gente consegue aqui, mano É o bigodão muito ousado, gasta diamantes demais pra conseguir a última skin do dinossauro e você, o que você tá fazendo? Não deixou nem o like ainda, bicho? Ou, oh, mais uma, mano. Só precisamos de mais uma. Por favor, vai vir agora. Aê! Uhul! Conseguimos, mano. Amei! Vamos conseguir pegar o Dino Supremo. Eu não tô nem acreditando, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus. Glória a Deus. Olha isso. Conseguimos pegar, vamos conseguir pegar o Dino Supremo, mano Eu não tô nem acreditando <risos> O Dino Lendário Supremo É sim Bora trocar aqui, mano Bora conseguir aqui é uh, moleque, deixa muito like nesse vídeo, mano Tá merecendo Uh, tô feliz demais Deixa eu equipar aqui, deixa eu ver que já equipei já, né eu equipei, eu equipei. Então eu também é igual É igual então Estamos aqui com o um novo Dino Tô feliz demais, moleque, na moral Nossa, mano, isso squad é só de meninas É isso mesmo? É, só de meninas não é? agora ficou feio pra mim, né? Como <risos> oh, assim Oi? E aí, mulherada? O em Oi? Hã? Como é que é? O quê? Você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Eu sou do Rio? Ah, do Rio de Janeiro, carioca. Carioca. Ué, carioca. <risos> e aí, onde que a gente vai cair, mulherada? Vamos cair em Clockauer. Clock, bora então. O Quem é? que vocês estão achando aí da nova atualização? Acabou que a chega, eu? Não. O que, que você acharam da nova atualização? Você quer o dinossauro, menino? É, não, comprei, né? Eu sou rica! <risos> Esse aqui foi carinho. Uhum. Mas é top. Uhum. Ah não, mano. Miro pra cair em cima e cair embaixo. Oh, mano. tristeza. As folhas gravam. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Ah, minha conexão vai cair? Que nada, meu irmão. Não, relaxa. Oh meu Deus. Amém. Amém. Que nada, não me imita nada. What? Eu sou a Raila. <risos> Quem que é <risos> Vocês são amigas? Não, nem conheço não. Ainda bem. <risos> não, nem conheço céu. Eita, cuidado aí, galera. Meu nome não é Rylan não, não sai fora. Olha lá, ele tá matando tudo, mano. Mas nome é Tom, não. Tô brincando. Ah, tem, tem. Calma, calma, mulherada. Quê? Eu tô brincando aqui. Assim, <risos> <risos> mesmo. o kill dela ali, desculpa. É, que... desculpa. Desculpe! Roubei o Pô, killzinho dela, dela mano. Foi mal. Menino, você ganhou um negócio de recompensa. Oi? Cadê o meu token? Ai. Aqui, ó. Você tá de grossa, menino. Tá tá vendo? Olha é só. Não. Eita, mano, do céu. Tô de grossa, no começo da partida. Ô, menininho, pega a mira térmica dela pra mim. <risos> menininho, não. Men, menininho, tu tá bacalha, né? Cara, ainda bem que tu me, tu me avisou, porque eu não ia, não ia me ligar, não, hein? Ó, esse menino aqui é bom. Menino? Você? Eu? Que que é isso, galera? Não faz isso que eu sou menor de idade. Ai, vai muito tarde. Quantos anos tem? 6? Eu tenho 14, você? 15. Eu tenho 14 também, ó. Eu tenho 19. Vou fazer 20 logo. logo. Mais velho, mais noob. <risos> Entrei em altas residências, Procura de uma mochila. Vou em altas residências, ela. <risos> Foi mal, é que eu, vi, eu pensei que tinha ia morrer, aí eu tentei dar um help. Mentira! Você pode parar! Tá bom. Não consegue, né? Ai, mochila! Pera, Eita, da onde que tá escrito ali? Rai! Tô brincando, tô brincando. <risos> tô zoando, Rai, brincadeira. Mete bala, o importante é nós ganhar essa partida, mulherada. É, Ox. Quero a vitória, hein? Eita, tem, tem, tem... tem pessoal aqui pra cima, mano do céu. Que treta é essa, filho? Batei um aqui. Vou roubar um killzinho aqui. É isso aí, mulherada! Oh. <risos> tô feliz, mano, tô feliz. Tô feliz porque eu acho que, mano, essa temporada do Free Fire vai ser a melhor. Ó, temos uma cantora aqui no. Ah, eu sou cantora. Ó, agora você viu. Eu sou cantora. Ó, tem 4x aqui, galera, duas, 4x aqui. 4x aqui, uma. ó. Pega aqui ó, pega aqui, ó. Lutinho má bom. Cara, eu tô com um personagem novo aqui. E tu desce já fica com 10 de HP já. Ô, oh, vocês viram que tem, tem colete 4 agora, né? Tem, só que é só no drop. Cara, eu achei muito massa. É, ou tô pro 3, né? Acabei de pegar o 4 aqui, porque o meu 3 tá então, com 4. 4 mais 4. Mano, essa skin aqui tá muito linda, na moral. Você ganha? Eu, eu comprei esse aqui. Eu pensei que você ganhava. Não, eu tenho as três já. Tenho a da vaquinha, tenho a do Dino original. Ah, e a. Essa aqui é a última, essa aqui é a mais rara que tem. Vou chamar meu drop. Tá bom. Já? Sim. Caramba. Já. Pois, gente, cuidado pra não cair na cabeça de vocês, viu? <risos> pois é. Aí é, ia ser bonita aí. Ainda bem que tem, alguém, tem vocês pra. salvar, né? mano. Ah, caiu. A WM, você quer, menino? Não, eu sou um. Terrível de AWM. Tô jogando de padrãozele, então. Ah, então vai ficar por aqui. Ei, tem. Só pega as munição aí pra. <risos> A galera que pegou da mulher me ferrou pra nós, brincadeira, não é nada A gente é bom Tô jogando com duas pro players aqui, tá louco? Eu assim, tô estranhando muito O lance das sombras aqui no jogo O jogo parece que ficou mais escuro, você não acha? Meninas Demorou um ano pra me responder Oi Você não acha que o jogo tá mais escuro por causa da sombra? É nada Cara, eu tô achando que o jogo tá muito escuro, sério, na moral Tá Tem gente aqui, ó Tô então, tô indo, tô Vai ver se tu não rouba minha kill. Ah, por favor, deixa eu fazer uma killzinha só, ó, uma killzinha. Eu nunca te pedi nada. Matei. Boa. Foi demais, inesquecível. Mano, tem um moitinho aqui, ó. Tu não viu moitinha? Morri. O moitinha tá atrás de ti, meu Deus. Tu quase morreu, moitinha. Moitinha só tava te mirando. Cuidado, hein, moça. E cismoita te matar, não. moito achando que é gente, querendo matar minha amiga. Tá ah, louco? Nossa, eu detesto. Mas detesto mesmo amigas falsas. Não, não, não, não. não, não. Quem vocês estão atirando? Tentei ali. Não bomba, não, não, um foi. Vamos aqui, ó. Eita, tem cara em cima, tem cara em cima. Vamos ali, ó. Matei um aqui. Dois, né? Matei outro ali. Pô, oh, desculpa, ele foi é só que... um tiro na cabeça Te juro que eu, a intenção não era roubar Eita, tem cara aqui, ó Onde? Cuidado, Rai Aqui, ó Boa, boa Isso aí, ó Sem roubar nada, hein Nem atirei dessa vez Aham, sei Aham, sei Ó, tem carrinho vindo, tem carrinho vindo Bora, para do abrigo Cuidado, pra não morrer o squad inteiro <risos> junto. Eita, mano. Beleza, um foi. Palhação. Eita, corre. Cuidado, cuidado, cuidado. Beleza, matei. Uh! Calma. Isso hum. aí, galera. Ai, que massa nossa partida, namorão. Namorãozinha? Tô tão feliz. Eu tô feliz. Ô, O você matou quantos? Matei nove. Nove? Tudo com Cinco foi que roubaram a minha. Não tô lembrado, não. Eu não tiro mérito, mano. Mas, ó, o importante é nós ganhar, galera. A gente vai ganhar. Só tem mais dois carinhas vivos. Não tem. A é vitória dá certa, hein? Se a gente perder, tá doido. Então, só mais um, vivo. Só tem dois, mais é um, agora é só. Achou. Achou? Eita, já era. Agora esse aqui é dela. Esse aqui é dela. Esse aqui é dela. <tos> <tos> Não, eu quero chegar aí pra roubar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai rápido, boneco. Ai. Ah, mano, eu achou o cara... Ai, ai. Vai ser boia ou não vai ser boia? Boia, mulherada. É isso aí. Foi mal por ter roubado as kills aí. É nóis. Obrigado, gente. Falou.